Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou estar tá ensinando a vocês a como gravar voz no FL Studio E eu vou estar tá dando algumas dicas e tudo mais, então ó, já deixa o seu like se você é novo aqui e se inscreve no canal Bom, vamos lá, muitas pessoas me perguntam, bom, como é que eu tenho uma boa gravação de voz no FL Studio? Eu acho que a gravação de voz não depende da DAW que você usa, você pode usar qualquer DAW e conseguir uma boa gravação de voz para mim, uma boa gravação de voz dependem de quatro pontos assim, essenciais. Um bom microfone, uma boa interface de áudio, um bom tratamento acústico da sua sala e um bom cantor, é claro. Mas eu vou estar aqui dando o passo a passo de como você grava a voz no FL Studio, de tudo como você deixa configurado certo e algumas dicas que vão ajudar vocês. Então, vamos lá! Primeira coisa de tudo, como a gente vai mexer com voz, a gente vai vir aqui em Options e Audio Settings. Em Device, vocês vão botar o driver da, sempre da sua interface de áudio. A galera do Windows usa o Waze for All também, que é muito bom. Eu tô usando aqui o meu device de gravação, que é o que eu uso para gravar vídeos pro YouTube. E vamos lá, agora o nosso ponto mais importante. O meu aqui é Buffer Length, Length eu acho. E... É o Buffer Size, a galera do Waze foral vai ter um botão para vocês clicarem para editar o Buffer Size E vai abrir uma janelinha E vamos lá, aqui o meu Buffer Size, ele tá em 60ms O que, que é esse 60ms? O 60ms é a nossa latência, é o atraso do programa Ou seja, o áudio para sair do FL Studio chegar no meu ouvido demora 60 segundos E quando a gente vai gravar alguém... Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu tô me escutando atrasado. É por causa do buffer size, porque ele tá muito longo. Eu gosto de deixar o buffer size entre 15... A 10ms, assim, eu acho que é baixo e não é perceptível pro ouvido humano esse atraso Então o cara consegue, o MC, o cantor, consegue cantar aí é, Sem ficar falando que tá atrasado e cantar tá tudo certinho é, Mas é aquela coisa, quanto menor o buffer size, mais processamento da sua CPU Isso pede, então não fica pendurando o plugin quando você for gravar, sabe? É, usa um só... Um autotune se você precisar, mas não bota compressor, se você não tem um computador bom, então nem bota nada, porque quanto menor o buffer size, mais a sua CPU vai ser usada. Então configura, eu vou deixar aqui em 60ms porque eu estou usando para gravar e a minha CPU já está sendo bastante utilizada, mas vocês botem entre 10 e 15, 20 até vai, mas mais que isso eu já acho muito, é, acima de 20ms já é perceptível para o ouvido humano o atraso que acontece da latência. Então, configurado o buffer size de vocês, vocês fechem aqui. E o segundo ponto importante, o botão de recorde do FL Studio. Muita gente vem... Falar comigo no Twitter e falar, bom, não tô conseguindo gravar áudio no FL Studio, eu boto para gravar, mas não grava. Cara, você tem que clicar aqui com o botão direito, em Recording, Recording Filter, você tem que ver se o áudio tá selecionado. Eu já deixo tudo selecionado para não ter problema, mas vamos supor, se o áudio não tiver selecionado, não vai gravar áudio, ele vai ficar aqui desde Você seleciona, sempre vê se tá tudo certo. Pronto, botou aí para gravar. E vamos escolher uma track aqui, eu vou botar aí track mode e botar o meu canal 1 só para o meu áudio vir nesse canal tudo certinho para ficar mais organizado que o FL Studio sai gravando em várias tracks e isso me incomoda bastante. Vamos abrir o mixer agora. Abriu do mixer, bom, estamos aqui no mixer, o nosso canal é o canal 1, eu vou botar aqui o nome voz e vou dar uma outra cor, vocês vão ver que vai mudar ali na playlist também. Mudou. Agora a gente vai vir essa bolinha aqui, que é o mesmo botão de REC que tem no FL Studio, só que é do canal. Que é o recorde do canal vocês selecionem para poder gravar. Se não tiver selecionado, não vai gravar. Agora, vocês vão vir aqui: input, nosso input. E selecionar o microfone de vocês. Qual canal vocês botaram? A minha interface tem dois canais. É, mas aqui tem quatro, que eu tô usando outro driver. E eu acho que tá no input 1. Um, que é o meu microfone. Vamos ver, vocês vão até me escutar, ó. Alô! Viu? A gente tá se escutando. E bom, vamos lá. Vamos supor que o cara não quer se escutar. Você quer gravar a voz dele sem ele se escutar. Então eu vou ensinar aqui para vocês. Vocês podem ver que tem um fiozinho aqui descendo do canal. Ó, vou até botar aqui um pouco mais para cima. O um fiozinho descendo do ca... aqui do canal e entrando aqui no canal da Master. Basta, ó. Eu vou mostrar aqui, vou, vocês vão me escutar Alô, ó, tirei, pronto Agora vocês não se escutam e vai gravar do mesmo jeito Mas vamos supor, vocês fizeram isso e ainda estão se escutando Provavelmente é o output aqui de vocês, galera O output deve estar tá aqui, ó, um, dois Eu vou tirar Mesmo se tiver, vocês tiverem tirado o root do canal, vocês vão estar tá se escutando É porque o output de vocês aqui não está em none, que é nenhum vocês não querem o output em nenhum lugar, não querem ficar se ouvindo. Isso é útil também para alguns momentos, se você quiser ter menos latência e tudo mais. Bom, agora que a gente fez isso, a gente já está pronto para gravar. Eu não gosto de ficar gravando se ouvindo, mas se a pessoa gosta de se ouvir gravando, você bota aqui... aqui. Você liga e deixa a pessoa se ouvindo Mas eu vou tirar para a gente poder demonstrar E é simples galera Aqui vocês vão botar em Song Porque se vocês botarem em Pattern ele não vai gravar no lugar certo E basta dar Play ó. Oi, Alô, tudo bem? 1, 2, 3 É, gravar um pouquinho só porque veio aqui É porque eu tô no Loop Recording para não ter esse problema Vocês vêem, ó Oi, tudo bem? Vai passar agora da segunda barra. É, sou o bombito, se inscreva no canal. E vamos escutar. Opa, eu, é, a gente não se escutou porque o routing do canal tá fora. Vou tirar aqui o meu input. Vamos botar none e vamos ligar aqui. E... É simples, galera. Não é difícil gravar no FL Studio, é muito fácil. Se vocês configurarem tudo certinho, vai ficar organizado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dica, também deixa nos comentários. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.